Se você é novo por aqui e está desesperado porque está correndo sérios riscos de perder a mulher para a ejaculação precoce, você não vai mais precisar se preocupar com essa parada, eu te garanto. Então, cola comigo até o final desse vídeo, porque tenho certeza que a partir de hoje, o seu pinto vai abrir o bico de tanto meter. Se gostou da ideia, já vai dando aquele like camarada. Se inscreve no canal e acione o sininho para receber as minhas notificações e compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos que está quase perdendo a mulher também, para a ejaculação precoce, fechado. Depois deixe o seu comentário aqui abaixo do vídeo dizendo o que achou é desse conteúdo. Bom meu garoto, a gente brinca mas a parada é sério irmão, ejaculação precoce é uma merda, tem muitos homens pelo Brasil, que tem o problema e não busca ajuda, caso de ejaculação rápida, é tão sério, que pode desgraçar a vida do caboclo, o cabra está correndo o risco de levar uma gaia da mulher, Perder o emprego, ter dificuldade de um relacionamento, ter problemas no emprego e até mesmo entrar em depressão. Sabia disso. Eu tive um tio que se enrolou com essa parada, porque a mulher largou ele. Essa separação, se deu porque ele não dava conta do vulco vulco. e não buscou ajuda. Ejaculação é uma doença mano e tem tratamento, diferente do que muitos homens pensam por aí. Agora, vamos deixar de conversa e vamos para mais uma receita do santo homem para diminuir sua gozada rápida. lembrando. Essa dica não se trata da cura definitiva, é somente um quebra galho, combinado. Para depois você não ficar aí todo nervosinho e querendo me quebrar na pancada. Se você quer se livrar do problema como eu me livrei, não tem outra saída a mano. É usando truques de última geração, que atinge o reflexo ejaculatório para corrigir um pequeno erro que ocorre no pênis e no seu corpo. E além do mais, essas técnicas, possuem um efeito 100% natural e saudável, e não traz nenhum efeito colateral como os remédios químicos. E o que é melhor, essas técnicas faz o homem segurar a ejaculação na mais naturalidade possível do corpo. Vou deixar o link desse protocolo que usei para você dar uma bicada. Vai estar no início da descrição ou no primeiro comentário do vídeo. Seguindo a risca como manda, dentro de quatro semanas você já vai estar metendo igual o leãozinho. Toda hora vai querer subir na patroa. Bom, recado dado. Agora pega um pedaço de papel. E um lápis para você anotar a receita do santo homem. Hoje a receita é com a semente de abóbora. Ficará muito feliz em saber que as sementes de abóbora podem aumentar um pouco o seu tempo na cama. Uma das principais vantagens é que as sementes têm magnésio. O mineral que ajuda a aumentar a testosterona a entrar na corrente sanguínea. Fazendo que o seu pênis receba mais sangue que o normal. Aqui está o que você vai precisar. Anote. Compre uma abóbora. Pede para a patroa, ou você mesmo tira toda a semente. Limpe as sementes bem direitinho. Em seguida, espalhe-os em cima de algo, e deixe expostas ao sol para secá-las. Depois de seca, asse-las com azeite e misture com um pouquinho de sal e pimenta, ou quase nada de sal. Faz o consumo desse poderoso salva casamento pelo menos três vezes por semana. Belezinha? Olha lá em menino. Lembrando mais uma vez, essa dica não se trata da cura definitiva. É somente para acalmar os ânimos no seu casamento ou do seu namoro. Se você quer realmente se livrar da ejaculação precoce. Clique no link do protocolo único e mais completo. E acabe de vez com essa maldita que está te deixando quase maluco. Estamos combinado? Agora, vou terminando por aqui. Eu espero meu filho, que você coloque esse macete em prática. Fica com Deus. Te desejo muito sucesso e que seu casamento saia dessa crise infernal e que você possa voltar a durar pelo menos 40 minutos na cama. Muita paz e prosperidade para toda a sua família. Um forte abraço do Robson da farmácia.